Vamos começar, quero só sentir o ancoramento que está acontecendo aqui, nós paramos no 103, eu vou de novo continuar no 103 e a gente vai até os 300 e pouco, tá bom? E aí o que vier eu vou deixar fluir, poderosa luz eu sou. Lança teus raios nos corações dos humanos em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou agora permaneço inatingível por qualquer condição externa perturbadora, sereno, tranquilizo-me. E confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual pleno de paz e harmonia em todos os momentos pela gloriosa presença que eu sou estou ciente de que com o emprego da vida da divina presença eu sou serei vitorioso em todos os meus atos vou repetir estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou serei vitorioso em todos os meus atos eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autosustentada. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo em toda parte, até no coração de Deus Criador. Eu sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja... Sei que eu sou o poder atuante, eu sou a inteligência dirigente, eu sou a substância que está sendo utilizada e trago -a agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e é, o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante séculos, eu projeto nas mentes dos humanos neste dia esta atividade inteligente que os guiará no caminho reto e controlará para que todos hajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença eu sou. Daqui a pouco eu faço a comunicação, eu só vou concluir. Mantenho-me, vou repetir, mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus criador em ação. A presença eu sou em toda parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá assim sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que eu sou também está no íntimo dos meus irmãos, eu sou a presença iluminadora pela qual tudo que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim, para que eu possa compreender e atuar de acordo, eu sou é a única inteligência e presença em ação, eu sou o poder que gera, paz paz e harmonia, eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la, eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado, amada presença eu sou, digo o nome da pessoa por quem está orando, você escolhe agora, invoco o teu poder consciente e tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente para que tudo se ajuste nela ou nele e obtenha a paz e o descanso que tanto necessita. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a que tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que age ali e você escolhe o lugar aonde alguma localidade para auxiliar aqueles que desencarnaram dizei eu sou a presença que mantém e aí digo o nome na espera que pertence instruindo a iluminando a para aperfeiçoar condições eu sou a presença pondo em ordem e sanando esta situação e descreva o problema a ser resolvido qualquer tipo de problema eu vou repetir eu sou a presença pondo em ordem e sanando esta situação e descrevo o problema Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula. E aí você diz o nome de quem você desejar. Eu sou a luz que ilumina cada célula de... Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente ilimitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus Criador que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nesta luz usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição ouvindo os sinos da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser que eu sou. Eu sou o amor, o magno, o poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células da minha estrutura cerebral que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos na perfeição do Messias, integralmente como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser eu sou a manifestação perfeita atuando e aí você nomeia a pessoa ou coisa eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro eu sou a atmosfera pura do meu mundo eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença. Eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora. E qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta. E recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o um milagre, eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade e o que tiver sido emitido por falta de confiança será varrida da terra. E agora eu vou parar no 160, tá, gente? Daí eu faço um próximo para não ficar muito longo, porque está vindo canalização para gente. Que eles se afastaram um pouquinho, porque eu falei, espera um pouco. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Messias nas mentes de toda a humanidade, que impregna, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustente, que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser a vida perfeita manifestada em toda expressão externa desculpe eu engasgar que comecei a deixar entrar o canal amados, amadas é sempre uma grande honra estar aqui quem se comunica hoje é San Germán, juntamente com Sananda. E ouvimos as declarações de todos vocês. Ouvimos as conversas, as buscas incessantes. E o quanto vocês estão começando a acreditar cada vez mais neste lugar de amor. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, qual é o intuito desta transmissão? É trazer um pouco mais de força, é mais. Se hoje vocês estão se sentindo fortes, acreditem, nós enxergamos lugares que a nossa a amada irmã e parceira diz serem os abismos, e ela tem toda a razão. Ver a si mesmo é algo desafiador, é acreditar todos os dias de sua vida, para que todas as partes e memórias já vividas em outros lugares sejam guiadas por este novo comando. Mas este novo comando, ele precisa ser firme no amor. É se dizer firme, por mais que a maior parte do seu ser diga, eu não vou conseguir, e você diz, sim, porque eu já consegui. Eu sou um mero resultado do que penso e sinto. E é certo que vocês compreendem do que estou falando. Então, por favor, estabeleçam suas metas espirituais, que são humanas também, a partir de agora. E não digo um deslumbramento egóico de se colocar numa condição especialíssima e mais avançada do que outras pessoas, não. Mas é saber que quando você conversa com qualquer um, ou com qualquer coisa, também se trata de seres e coisas especiais, porque tudo é válido, tudo tem a condução energética dourada, nada é excluído neste holograma criativo e quântico conduzido por vocês mesmos também mas existem os níveis e vocês agora vão começar a sentir cada vez mais e o grande salto quântico começa quando você é firme consigo mesmo é unir o sonho é unir a flutuação que vocês andam sentindo com a terra. É unir com seus corpos, nutrindo todas as vias de uma vez por todas. Não é negar e excluir absolutamente ninguém, mas também não cair na rede frequencial que nós consideramos uma leve avaria ou uma grande avaria vocês realizam os decretos as afirmações e qualquer desafio que venha de um parente ou de um amigo vocês se colocam a sucumbir-se cadê o crer de ativação do seu eu, de se manter naquela circunstância, de não cair nesta rede frequencial um pouco mais densa, da qual você mesmo viveu e por alguns instantes vocês se enganam. São nestas horas que nós estamos falando insistentemente nestes encontros que vocês precisam dizer, é aqui, é aqui que eu vou treinar. nós colocamos muitos de vocês nas últimas semanas à prova porque todos vocês dizem, eu estou pronto vamos, ascensionem nós olhamos, não, não está não está porque é necessário se ver e não fingir que está tudo bem mas saber que está tudo bem, mas que existem partes suas que precisam do seu amor. Acham comum chorar por qualquer coisa? Acham comum sentir medo? Um medo descabido, extremo, que te paralisa. Acham comum julgar o tempo inteiro seus melhores amigos? Ou vocês que são mães, pais, julgando seus filhos, querendo que eles sejam do jeito que vocês querem? Não. Não é o caminho. O caminho é começar a se respeitar. Eu sei o que vocês andam sentindo nos últimos dias. Cansaço? de sabor, amargor, oscilações, acorda de um jeito e de repente está de outro, estão se sentindo bipolar e estão tentando de qualquer forma correr desta personalidade que vem e pede o seu carinho, pede a sua atenção não digo para vocês abraçarem a falta de lucidez que há, mas usar o que já foi reaprendido para se recolher e trabalhar em duplo, porque tudo se trata de luz de novo. Vocês não aniquilam quem vocês são. Vocês transcendem e transferem a ordem de foco geradora e energética dentro de si. É assim que vai ser. É assim que será. Então, por favor, se olhem mais fundo. Por vocês. Se olhem mais, se acha que já está ótimo. Acreditem, seus egos estão te enganando. É mais fundo. É mais. E quando você chega lá, você vai sentir. Eu tenho uma mensagem para esta irmã que estamos trabalhando nela este lugar que estás explica para eles depois da comunicação mas eu te digo que é a completude de quem você é onde você vê Cada sinapse já vivida irmã porque só vendo você conduz isto se chama iluminação explique você não sabia eu sei mas é a iluminação não é o que vocês pensam Entendam como uma bronca. Eu estou apenas a serviço para que vocês enxerguem mais. Então, toda vez que sua cabeça disser eu não consigo, acolha e diga: chega, porque eu sei quem eu sou e eu consigo. Porque eu já consegui. Nós, evidentemente, amamos vocês. Continuem. E não parem. Deixem a Terra trazer as devidas mudanças em vocês. Não se percam. A escolha já foi feita. Eu sou o San Germán. Eu sou o Sananda. E nós agradecemos a todos por simplesmente ouvir vocês estarem aqui, né, vendo o vídeo. O que está que acontecendo comigo? É... Eu, eu fui para lugares, seja da minha mente, daqui, seja para os meus registros akásticos ah, muito contundentes, realidades das quais, eu não sei se se, se isso fosse aberto para todas as pessoas iriam ficar bem né? e por alguma razão isso começou a se abrir muito muito, muito, muito muito, muito, muito, muito, muito estou explicando de um jeito humaninha que sou só que de repente essas personalidades de antes que precisam de carinho elas estão se manifestando mais. E eu preciso encaixar nesse novo eu. Então é como se eu estivesse lidando com mais mil pessoas dentro de mim. Eu sei. Parece uma apiração, né? Mas não é. E quanto mais eu manifesto, mais eu deixo. Ou, ou um choro repentino. Ou qualquer coisa que venha. É, que venha à memória. É, eu deixo se manifestar. Eu, eu trago essa pessoa que está dentro de mim, que está dentro dos meus registros espirituais e coloco é, em cada momento, em cada movimento que ela precisa de cura, eu faço conscientemente, eu vejo o circo se formar da própria vibração que eu criei, me coloco naquilo e aí eu Vou conscientemente, vejo que precisa né, dessa personalidade para viver tal coisa, sei lá, alguma coisa mais frágil. Quero especificar aqui que é muita coisa, muita mesmo, desde tempo de guerra até feitiçaria, bruxaria, tudo que vocês imaginarem. Até sucumbir um planeta inteiro, né? tem muitas memórias. Então aí eu pego esse registro e trago, ó, vamos trabalhar juntos. Dá muito trabalho, mas é maravilhoso que o que talvez a grande maioria faça sem tanto acesso mas se torna espontâneo é uma via mais fácil né? hoje pela manhã eu me peguei pensando Ai, era mais fácil quando eu era mais ignorante É realmente a ignorância é uma benção eu cheguei nessa conclusão e aí veio o San Germano, ele só está fazendo assim ó. <risos> não, eu sei eu estou... Tô... <risos> Eu estou refletindo aqui e sendo honesta, porque é muito, mas eles estão pedindo para gente não racionalizar, porque vai abrir muito, não é para todo mundo que vai abrir tudo. Cuidado quando existe essa curiosidade de ficar buscando o passado, o que foi, né? não é só estudar a história da humanidade que você vai ver é, o, o que você foi. Você não precisa ir muito longe, tá? é só olhar as pessoas que estão à sua volta, é, tudo é um rastro de um comportamento ativo ou inativo que já foi vivido. Né? Então, são composições muito parecidas, iguais esses seres de luz também, uma composição muito parecida de quem somos em outros níveis. Né? Então, conforme quanto mais você vai entrando nesses lugares, uh, mais você se torna, como a gente já falou, um ser confiável. É, Para realizar o trabalho Porque tem muita gente se acendendo Mas que às vezes, e eu sei que não faz por mal Começa a falar demais E não é assim que funciona é, Tem um grupo enorme de pessoas que já passaram comigo é, Que já tentaram tirar a própria vida Várias pessoas Porque é, um alguém que está se acendendo Falou um algo indevido eu sei que não fizeram por mal, mas não é todo mundo que está preparado. Então, a gente precisa primeiro sentir o que o outro precisa vivenciar. Então, segundo o que o San Germain e o Sananda passaram aqui, né, em consciência unida, é que quanto mais você sente esse abismo, mas você vai estar próximo do que a gente chama da iluminação. E iluminação é você saber quem você é. É só isso. Né? Sem mais nada. Né? E não vem necessidade de... Quero gritar para o mundo que eu vou salvar. Não, você enxerga o mecanismo perfeito, você entende que cada um vai ter seu time, e está tudo bem você não fica numa ânsia de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo esse é o, é o ego né? você fica tranquilo, você fica calmo você se sente vivo né? mas você sente dor também era isso que eu queria esclarecer você sente e quanto mais você sentir, mais você vai clarear tá? eu digo dessas dores emocionais seja daqui, seja do passado todos vocês vivem, eu sei não é mentira não adianta a gente fingir vamos colocar em outro lugar, não sei o que, não, ele existe, então é encarando para trazer essa leveza da lucidez, né? não no sofrimento, no peso, ah, não, acho que vocês entendem, é olhar, ui, não, vou lá com tranquilidade, eu vou resolver, os decretos vão ajudar, as visualizações de muitos símbolos ajudam também, já no próximo vídeo que eu vou terminar os decretos, e se eles deixarem, a gente faz as canalizações, porque eles estão fazendo muitas canalizações que vêm códigos. Eu vou ver se eu, na edição eu coloco alguns símbolos de proteção. É importante a gente disseminar. Tanto os reikianos, tanto o reiki lunar, tanto o reiki xamânico, né? Que é o ama-deus, uh, tanto de tudo, o tudo que. Estão falando que pode passar todos para a gente meditar e entender o significado de cada um. Eles estão pedindo para eu passar tudo de uma vez. Então, eu acho que eu vou ter que separar esses vídeos, né? Senão vai ficar complexo,